Olá, olá! Nesse vídeo eu quero te trazer os insights bem interessantes para você ler melhor. E a gente sabe da importância da leitura no desenvolvimento do ser humano, né? É uma das minhas maiores paixões que eu consegui desenvolver a partir de livros deliciosos como Harry Potter, como Mundo de Sofia, Tem livros assim que te envolvem, que te cria uma, uma espécie de vício para você ter que terminar a narrativa, que é uma delícia. Mas quando você vai para livros mais técnicos, é um pouco mais difícil desenvolver essa paixão né, de, de querer devorar o livro todo. Então, tem formas de você ler melhor para reter os insights, os aprendizados, os ensinamentos e simplesmente não sair lendo por ler. E quando você termina ali uma obra, você não lembra mais de nada, você não, não tem muita clareza da aplicabilidade do que você leu. E eu me peguei durante um tempo é, meio que prisioneiro de um de um, uma aposta do meu próprio ego de querer ler um livro toda semana. Ler 50 livros por ano, né? Achando que que o número me tornaria mais sábio ou que eu conseguiria assim me impressionar, impressionar outras pessoas, sei lá o que, que eu pensava. Mas eu já tô numa pegada de ali centenas de livros. Nesses últimos anos eu mantendo essa média aí de um por semana, mas eu me peguei me questionando, falando, porra, será que é isso mesmo? eu baixei a bola uma época, falei, não, fora, vou vou ler o que eu quero ler, e aí diminui o ritmo, porque pegava uns livros maiores também, que era difícil ler em uma semana, mas no final do dia eu vejo que é um prazer incrível que eu tenho, que todo dia de manhã eu dedico aí, invisto pelo menos um, uma meia horinha, uma hora para desenvolver é, um conhecimento, uma habilidade que eu preciso para aplicar no meu projeto ou um romance para me inspirar, eu sempre tento combinar dois livros, né? Um livro mais técnico, onde eu consiga acessar uma habilidade específica, e um outro livro que me faça rir e chorar. Eu gosto de momentos específicos, demanda um livros específicos, que nem música, que nem filme, né? Vai, depende também do seu estado de espírito. E lendo, na verdade, vendo esse resumo do livro Como Ler Livro, do Mortimer Adler e do Charles Van Doren, lá no resumo ResumoCast, Pô, eles trouxeram uma base, uma estrutura para você ler livros melhor que eu achei fenomenal. Eu queria compartilhar aqui com vocês, porque eu vou começar a botar isso em prática através de resumos de livros que eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então eu queria explicar o que, que surgiu para mim e o porquê que isso é tão importante para você que tá aí no momento de, de reinvenção de carreira um momento de você estar tá buscando. É desenvolver um projeto novo, é, criar um negócio online em paralelo com o que você faz hoje. Um estudo, um o estudo, o crescimento contínuo é muito importante, porque você vai sempre precisar de novas habilidades. Né? O, o profissional do futuro não é aquele profissional que já conhece tudo, é aquele profissional que tem a capacidade de evoluir, de se adaptar, é, de adquirir. É, novas habilidades e conhecimentos em função das mudanças que ele vivencia no contexto, porque as mudanças vão se acelerar cada vez mais, então é fundamental você desenvolver uma prática de estudo, seja através de livros, seja através de cursos, seja através de podcast, seja qual for a fonte de, de informação, mas que você transforma essa informação em conhecimento e do conhecimento em sabedoria, em aprendizado, e isso só levando para a execução. Por isso que é tão importante aqui você conseguir, dentro do seu ritual matinal, das suas rotinas ao longo do dia, em um momento, nem que sejam 10 minutos para você começar, e pouco você vai se comprometendo com um pouco mais. Mas vamos lá, vamos para a base aqui, fiz umas anotações. Então no livro ele diz que há três tipos de leitura que você pode fazer para ler melhor. Uma primeira leitura que é, é a sintática, que são, é uma leitura para você entender um pouco melhor suas ideias principais e os conceitos do livro para saber se você se você dá a oportunidade daquele livro ser consumido por você, ser lido por você. É como se fosse uma leitura horizontal, escaneando o livro, para então você pode ler é, a capa a contra a capa, índice, prefácio, a estrutura, de repente a conclusão, ou você buscar um resumo, é um resumo ilustrado, né? tem vários canais aí, tipo Ilustradamente, que traz né, algumas ideias principais do livro em forma de, de ilustrações. Ou você assistir uma entrevista com o autor sobre o livro, ou assistir um podcast dele, ou assistir né, um resumo, tipo um resumo cast para livros de empreendimento, negócios, é, é fenomenal. Né? Eles têm análises complementares, não é só uma ilustraçãozinha rápida. Então você precisa colher informações rápidas e aí investir entre 10 minutos a uma hora no máximo para essa leitura sintática para você entender se realmente vale a pena que seguir com aquele livro em função do desafio e da intenção que você tem por detrás né, daquele daquele livro ali na sua vida, seja para adquirir uma, uma nova habilidade, um novo conhecimento ou seja simplesmente é, para se encantar, né, para para se entreter. Então, uma vez que você faça essa leitura sintética e tenha o ok, você vai para a leitura analítica e essa leitura analítica você tem que responder quatro perguntas. A primeira é sobre o que é o livro. Então você vai colher né, nessa leitura, que é uma leitura normal né, onde você vale o livro inteiro mas é importante que você entenda aqui as ideias principais você consiga mapear bem através de, de mind mappings ou de anotações ou de... no, no Kindle você pode também né, selecionar ali, a, sublinhar é, criar seu banco de notas, marcar páginas então é uma forma de você consolidar as ideias principais sobre o que é o livro ali. a segunda pergunta é o que está sendo dito e como que aí você vai começar a identificar os novos conceitos que o autor propõe né, e quais são as... A, como, é como se você dissecasse as ideias principais né, por exemplo, tem livros como A Única Coisa ele traz esse conceito da Única Coisa aí você disseca isso, entendeu? A Única Coisa, ela se aplica é, na produtividade, no dia, na semana, no mês, na vida. Ele você traz análises complementares. É quando você lê o trabalho quatro horas por semana, ele fala do conceito dos novos ricos. que são os novos ricos? O né? que, que representa é, esse novo tipo de rico na sociedade? é né? Que é a questão de não ser rico por dinheiro, mas ser rico por liberdade, qualidade de vida, experiências. Então são conceitos principais do livro que você vai dissecar Entender as diferentes facetas tá? Terceiro ponto são É você entender se o que o livro fala é verdade Ou é verdade em partes Então aqui é, é o momento de você Concordar ou discordar do autor Em relação ao posicionamento dele Em relação ao que ele traz Então aqui é, é legal você realmente ter um espírito questionador E não simplesmente repetir e acatar é, Ou concordar com tudo que ele fala tá? Eu estou lendo agora isso daqui esse daqui vai ser o primeiro que eu vou fazer para vocês, tô, tô terminando, que é a, a Sutil Arte de Ligar o foda -se. Então ele traz aqui, é, ele, de uma maneira com bom humor, sarcástico e tal, ele critica autoajuda pra caralho e tal, fala, porra, do positivismo, é coisa, isso só vai te atrapalhar e tal, e ele fala muito mal, entre aspas, da autoajuda, mas é um livro de autoajuda esse daqui, total. Então assim, é... É legal ter esse espírito questionador falando, porra, o cara tá, meu irmão, criticando a autoajuda, mas tá criando um livro de autoajuda com uma outra roupagem. Eu tô achando o livro fenomenal. Algumas ideias são muito interessantes e, e não tão óbvias, assim. Não tem nada de muito novo, mas a forma como ele envelopa é bem interessante. Então, é, é ter esse debate, como se fosse um diálogo ali, né, com, com o autor e com os conceitos dele, pra você ver se realmente... É verdade na sua visão ou não o que ele diz, tá? E o quarto ponto é o e daí? E é você entender, é, beleza, mas o que, que eu tiro decisivo? Qual é a aplicabilidade disso na minha vida, no meu projeto, no meu contexto? É, porra, isso foi relevante, né? De qual forma? É você entender é, a relevância do que você entende, é, leu ali e absorveu de novos conceitos para você aplicar, porque quando você aplica, que realmente você é, digere o livro, né? Você consegue finalmente transformar aquela informação que é muito barata, né? Porra, 30 reais, sei lá tem um livro desse aqui. E às vezes é um livro, pô, é uma obra de vida, né? De anos e anos de estudo, de experiência, de trabalho que o cara bota ali. Então é muito acessível, né? A informação de dia é de graça. Só que uma vez que eu trago para o meu contexto, entendendo aqui, pô, como que eu posso largar mais o foda assim, na minha vida. É, fugir de algumas prisões internas e, e conceitos que, que hoje estão me causando dor né? e, e eu preciso me libertar mais. Então, quando eu trago o meu contexto, isso vira conhecimento. Mas só quando eu aplico mesmo, eu falo, porra, beleza, o cara falou aqui sobre uma forma de você... Lidar com crítica. E aí, quando eu recebo uma crítica, eu uso isso daqui, ou adapto o que ele falou, aí sim se torna aprendizado. Que é o que eu estou fazendo aqui com você, quando eu estou te explicando, tentando trazer um pouco do, da minha percepção, do que eu vi sobre esse resumo, sobre esse livro, do como ler, como ler livro. É... Pode ter certeza que isso aqui é mais benéfico até para mim do que necessariamente para você, porque eu tô retendo ao máximo tudo que eu tô te explicando aqui. E a terceira leitura terce... é a leitura sinóptica. Sinótica. Não sei como é que fala. Que é uma leitura mais investigativa, que aí você vai selecionar um tema que você queira se apropriar. Você vai identificar vários outros livros, autores, referências sobre aquele tema. Você vai ler todos esses livros seguindo os dois primeiros tipos de leitura, a sintética e a analítica. Vai fazer todo o mesmo processo e é a partir daí você vai começar a ter a sua própria visão sobre o tema. Você vai comparar né, diferentes pegadas, diferentes formas que as pessoas abordam aquele tema e vai criar a sua conclusão única. E é aqui que você realmente domina o assunto, é aqui que você masteriza. É, demora mais tempo, né? Então tem que ser temas específicos que realmente façam sentido para você estudar, investigar, Mergulhar, e aí, a partir daí, você começa a realmente se tornar um, um, um, um expert naquele tema ali. Né? Então, eu achei fenomenal esses três tipos. Eu ainda fiz poucas leituras sinóticas assim, para o pro meu livro, né? o que eu estou escrevendo agora. Eu acabei fazendo isso, muito sobre alta performance, sobre produtividade, sobre propósito. Eu li diversos livros... Olhando aí ferramentas de reinvenção, então eu criei a minha a minha própria pegada. Eu acho que na construção de livro você sempre acaba fazendo isso, né? Mas a leitura sintética eu já venho aplicando bastante dessas técnicas e a leitura analítica em partes. Eu estava sentindo que muitos livros estavam passando por mim e os conceitos não estavam sendo materializados. Então, estou fazendo o meu compromisso público, que eu sei que é algo bem forte quando você faz um compromisso público, né? o nível de motivação aumenta, de que para cada livro que eu, que eu leia, eu vou fazer... Anotações aqui, mais estruturadas sobre os conceitos, aí vou usar o Evernote para me ajudar com isso. E vou fazer um resumo nessa pegada aqui, de até 10, 15 minutos no máximo, para trazer os principais pontos para você. E assim vai ser uma forma de te ajudar com as suas leituras sintéticas também, é, despertando ou não o interesse de você e a relevância de ler aquele livro. E vou trazer isso daqui, começando por esse, tá? Que é o que eu estou lendo agora. Então, isso aqui foi um vídeo para explicar um pouco o conceito. Vou trazer a, o primeiro ali com a arte sentido de ligar o Force. E vamos ver se eu curto. Não vou me comprometer para sempre. Mas, vou começar com os próximos livros, de repente ver alguns livros que eu já li, que eu curti muito, que eu queira rever e, e digerir melhor né, os conceitos. E aí, vou tentar trazer com uma frequência legal para vocês. De repente, dois por mês, algo assim. Beleza? Então, ó, espero que tenha feito sentido. Se curtiu, compartilha esse vídeo com a galera, dá o seu like aí, né, manda isso para bastante gente, porque aí nos grupos de WhatsApp, tal, que isso me ajuda a levar esse tipo de mensagem para mais pessoas e dar visibilidade para o projeto. Se quer saber um pouco mais sobre o que eu faço, como que eu ajudo a galera a se libertar da CLT, de o seu chefe com segurança e reinventar uma vida aí, ganhar dinheiro fazendo o que ama, dá uma olhada nos links da descrição, que tem um monte de formato legal aí para te ajudar, beleza? Tamo junto e até a próxima. Boa leitura!